Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dark Game. Eu sou o Dark Pessoal, muito tudo bem com vocês? Uh, eu quero começar agradecendo, pessoal, pelos 600 inscritos que eu tenho aqui no canal Dark Gamer. Vocês têm me dado uma força muito importante aqui para continuar com o crescimento do canal, ok? Eu espero continuar com a vossa ajuda. E eu, para agradecer a vocês, todos os 600 inscritos, eu decidi fazer um sorteio aqui no meu Discord, no Discord Dark Gamer, ok? E eu vou sortear algumas coisas do jogo a Quem quiser participar, se for jogador do PC e quiser participar do sorteio, uh, tem um link do do discord na descrição é só entrar no discord lá temos um canal chamado sorteios depois eu vou mostrar aqui para vocês como vocês devem fazer para entrar nesse sorteio e participarem vai haver vários sorteios vou sortear várias coisas para quem quiser participar esteja à vontade entra ninguém é obrigatório depois quando acabar o sorteio fica lá dentro do discord okay? é um servidor que eu tenho para o pessoal do, do meu clã da minha aliança e de alguns amigos que eu, também algumas pessoas do canal ok quem quiser participar do sorteio pode entrar lá no discord Esteja à vontade, é eu discordo todos, okay? é Discord de todos, é mesmo de todos. E o sorteio, eu vou sortear algumas algum Riven, algumas armas, algumas armas brancas também, contando. E um Prime novo que saiu, eu vou farmar esse Prime o mais rápido possível para sortear para vocês. Eu vou tentar que este sorteio, sorteio dure 6 dias, ok? Para todo mundo ter a chance de participar e quem puder ver o vídeo poder participar e também não se esqueça de partilhar o vídeo para poder trazer mais pessoal aqui para o canal ok muito obrigado então pessoal vamos então eu agora vou vos mostrar claro como é que vocês podem participar do sorteio é simples é fácil e não tem muito problema ok pessoal bora para o pessoal, vídeo Como eu tinha dito antes né estava lá dizendo na, na intro aqui estamos no servidor Dark Gamer do discord ok eu já estou na aba de sorteios que é esta que está aqui quando vocês entram no discord vão estar aqui na aba Hellcom que é esta aba aqui? Depois vocês vão ter que pedir vossos comandos aqui para ter a tag Dark, para ter ataque Teno Dark. Depois, se verem que são jogadores PC, pedem um tag PC, se for um BR, pedem um tag BR. Excessivamente, ok? Depois de terem as vossas tags, claro, vocês podem enviar a sorteios e aqui vai estar disponível, não está agora, mas vai estar disponível sorteios onde vocês vão ter que dar a vossa reação aqui no poster que vai estar aqui. Eu vou tentar fazer o máximo de 5, 6 posters de sorteios aqui, é, como uma comemoração simples, como já disse comemoração para os nossos 600 inscritos do canal Dark Gamer. eu vou sortear aqui ok? o modo given entre outras coisas. Então pessoal, não se esqueça, para participar dos sorteios tem que se inscrever no canal da Gamer, ok? Por ser é inscrito. E não se esqueça pessoal, também ninguém é obrigatório ficar aqui quando os sorteios acabarem, ok? Então venha se divertir, venham, venham conhecer aqui o, o, o canal também, o Discord da Gamer e venham ser feliz também aqui com o Lifelame. Até a próxima pessoal.